Pois é, Tiringa, eu vim aqui visitar a Jelope e encontrei você aqui, mais Charles, e eu sei que você é muito respondedor de perguntas, e eu queria também fazer uma pergunta a você. É, é, Depende da pergunta, ó, viu doutor? Nós somos conterrâneos, nós somos aqui de Mirandiba, tá certo? É. Posso fazer uma pergunta a você mesmo? Dependendo da pergunta, Bom. porque acontece o seguinte, eu acredito que o senhor, um homem formado, não vai fazer uma pergunta vagabunda. Não, não, não. Por quê? Não tem, não. Não tem capacidade. É uma, então, pergunta, é uma pergunta comum, rapaz. É uma pergunta fácil de você responder. Pronto. Veja bem, você tem um, um, um, um jegue, um jegue bom, carregado de queijo. Aí você vai no estrada, tá certo? Chega mais na frente, passou o dia chovendo, um atoledo danado. E você fica na dúvida, porque você não sabe se o jegue vai conseguir passar aquela toleta. Porque o jegue está carregado em quê? Aí eu lhe pergunto, o que é que você faz na dúvida? Você tira o queijo é do jegue para passar ou deixa o jegue atolar? é Você não tem agora na cala, não. Seu povo, quer te fazer uma pergunta safada. Você pergunta pergunta Calma, povo, formado. Calma. Pra que essa formatura tua, Mafé calma. calma. Calma, o que é, calma. essa pergunta de calma? calma o porra. cara vai conversando uma porra e o cara com a porra de uma pergunta dessa? Vai com uma porra. Vai, te Calma, para que essa formatura tua, Mafé Oh, e é a tiringa não, rapaz? Vamos embora dessa porra? É o melhor que nós fazemos. O oh, cara sai fora da e pega porra. Não, não é assim, não rapaz. Ô oh, bicho! é doido? não tem condição de. Como é que tem saúde, não? Eu sou preto de assim, aí você tem raiva dessas porra Isso é um alfabeto. Como é que uma porra dessa quer ser uma é a pergunta de que se faz, rapaz? Ficou bravo mesmo. ah que bravo, rapaz. que tem condição. Uma porra sair de lá da casa do caralho para vir fazer uma pergunta dessa, cebosa dessa. Quero saber que porra de jegue, queijo de jegue de nem da terra. Vai te lascar com tua pergunta, outra porra.